Street Fighter 3, Third Strike! Nothing beats Rindokan Karate! Saudação internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos E hoje vamos jogar Street Fighter 3 Third Strike A Chun-Li está de volta, mas eu vou jogar de Makoto eu já joguei o New Generation e o Second Impact. Se você quiser ver os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. E a primeira luta vai ser contra Ibuki. A primeira luta será no Japão. E é isso aí. Chegamos a mil inscritos. Muito obrigado. Elas são rivais. Opa, toteou! Ah, right, cool. moleque! Into the heat of battle. GO FOR IT! TOMA! You ah moleque! É isso aí, a primeira luta já foi! E vamos para a próxima! E agora! That's what I Esse é brasileiro, hein? Vamos lá, Makoto! engage! Tio, toma. Quero café. Ah, moleque. É isso aí, Makoto Mandou bem Uou, SS Opa Parece que alguém entrou na partida E escolheu Ken E agora Makoto contra Ken Masters Toma! Se você quiser jogar também é pelo Fight Fightcade. Ah, moleque! Careless strike. Now. Opa! Pega ele. Toma! E ó o cara aí. You well. Mancha. E para jogar é muito simples, basta entrar em contato. O nosso Discord vai estar tá aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Ah, Olha lá aí! E agora vamos voar para a China! Para enfrentar... Li! Prepare to strike, now! Ah! Wow. Vamos em frente, porque o show não pode parar! E agora, bônus stage! Vamos lá, é hora de destruir o carro! Vai lá, Makoto, destrua o carro! Chuta! Isso! Isso! E agora vamos voar para Hong Kong para enfrentar... Yung! Yeah. Sim, esse é difícil, hein? Não dá mole para ele, não! Isso, Makoto! Toma! É engraçado que a rasteira dela é com a mão. Alright, that's cool. Ih, o irmão só olhando, né? Are you ready? Go! Oh, go. Vai, vai, vai! Isso! No. You ready? Ah, moleque! E agora? Vamos voar para a Alemanha para enfrentar... O gol. E olha a pose aí! Para cima dele! Chuta a cara dele, isso! Alright, that's Vai, chuta, chuta, chuta! o oh, cara, hein? Ah, Isso! Nós vamos ao encontro do mais forte! Esse deu trabalho, hein? E vamos para a próxima luta! E agora... Helena! Agora a luta é no meio da savana. Fighters <risos> Engage. Opa, cuidado! Essa manja dos Paranauê! Ah, Cool. Vai, vai, vai, vai. You win. All right, that's cool. Aha, que beleza! E agora, bônus três! Basquetebol! E nível quatro! Vamos lá, hein? Concentração total! Ha! Oh, right. E agora vamos voltar para o Japão para enfrentar a Cuba. Esse deve ser difícil, hein? Vamos lá! Isso agarra! Opa! Já era! battle vai Makoto, vai Macoto! e you o que é isso Oh cara aí. E agora vamos enfrentar o quê? Não sei. Fighters ready. Engage. Uh... Uh... Uh... Okay. the heat of battle. Go for it. Isso prende do canto. Ah, não vai fugir. Não. Ah, o que é isso? Nossa. Ah, maldito. Ah. Toma. You e agora vamos voar para o México para enfrentar Urien. E o oh, cara e... aí. You win. All right, that's cool. E agora vamos enfrentar o rival Rio. E o Rio deu trabalho no último vídeo, hein? Vamos lá, da do que Rio. Você está Chuta a cara dele. Olha. Ah, não dá do é que ir de perto não. É Se não já viu, né? Fighters ready, engage. Opa, olha ele com os péris, eu já falei, ah, toma, já falei, o Hadouken de perto não, <risos> E agora vamos para o chefe. Gil! Vamos lá, Makoto. Agora é tudo ou nada. The mark E olha o cara Engage. Para cima dele. Vai, vai, vai! Nisso! All right, that's cool. tá, moleque! e o cara. Engage vai, vai, vai, vai. Vai, macoto, vai, macoto. E passou por dentro. Toma. O quê? Não matou. E é isso aí! Conseguimos! Derrotamos o Gil! Então é isso! Muito obrigado por ter acompanhado aqui! Conto com sua presença no próximo vídeo! Obrigado pelos mil inscritos! E até a próxima! Nós vamos ao encontro do mais forte! In return it